Olá pessoal, estamos começando mais uma aula da Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre as civilizações Creta e Fenícia. A civilização cretense, a Fenícia, a economia e a sociedade das civilizações, a religião, a artes e a ciência. Bom, na antiguidade praticamente não havia rotas terrestres. As que existiam eram mal cuidadas e perigosas e poucas pessoas se aventuravam por elas. A partir dessa não existência das rotas terrestres é que foram existindo novas civilizações, como a civilização Creta e a Fenícia, que são conhecidos por serem grandes navegadores. A, a civilização Creta ela se estabeleceu em uma ilha chamada Ilha de Creta, uma região muito montanhosa que fica entre, é, que fica entre a Grécia e as montanhas. É, e, o, e a Fenícia, que é também uma, uma região montanhosa, um território muito pequeno, limitado, por isso que eles é, optavam pela, pelo comércio marítimo, desenvolveram o comércio marítimo por não terem o um solo fértil. E, no caso da Finície, ficava entre o Líbano e as montanhas. Aqui um, um pouco sobre uma imagem da civilização cretense, né, uma civilização politeísta, composta também por, por reis né, e grandes homens da da classe alta, e as grandes construções, que a civilização creta é conhecida pelas suas grandes construções, suas grandes engenharias. A civilização cretense. A ilha de Creta, no Mediterrâneo Oriental, foi cenário de uma notável civilização, uma das civilizações mais conhecidas, né, é... Em 2000 a.C., pelos vestígios encontrados, foi possível conhecer alguns aspectos da vida do povo cretense. Um dos grandes vestígios encontrados foi justamente as suas grandes construções. Né? A, a civilização creta é marcada por construções brilhantes, inteligentes, grandes arquiteturas né? e grandes engenharias, principalmente porque na época da civilização cretense eram construídos grandes palácios para poder é, abrigar os reis da época, né, e os grandes é, homens da sociedade. A ilha de Creta é conhecida, foi conhecida por seu comércio marítimo, né, é, é, justamente por conta de não ter uma, uma terra muito fértil. E por... eles precisaram, precisaram é, no caso, optar pelo comércio marítimo, por uma outra forma de comercialização. Como a, a Creta era, era, ficava entre montanhas e entre muito, muitas ilhas, né, e isso favoreceu o grande comércio marítimo da ilha de Creta. A monarquia, a, a sua, o seu poder era baseado na monarquia teocrática absoluta, ou seja, é, eles construíam cada, cada cidade-estado da ilha de Creta, eram várias cidades-estados, eles eram governados por, por reis, só que esses reis eles tinham, é, eram escolhidos por deuses na época, porque a, a, toda a, a política era centrada na mão de, dos, da religião, estava toda centrada na mão da religião, então quem mandava no Estado na época era a religião. Então todos aqueles que eram escolhidos para administrar a ilha de Creta, eles eram determinados pela religião era o, o quanto a religião era politeísta, tinham vários deuses e o deus principal da ilha de Creta era chamado de da de mãe terra, né, que era uma deusa feminina, né? E então, por ser uma deusa feminina, eles é, valorizavam bastante a mulher na época da civilização creta. Então, a civilização creta ela acabou por, ela deixou de existir. Não por disputa política, como a gente vai ver na civilização fenícia, mas por conta de fenômenos naturais. Acredita-se que, é, ou foi vulcão, terremoto, que acabou destruindo a, a ilha de Creta. Bom, para a gente entender um pouco o que a gente viu sobre a ilha de Creta, vamos resolver esse exercíciozinho. Primeira questão, quais os principais destaques da civilização cretense? Por que eles eram conhecidos? As principais características da civilização ela, ela era, bastante, era uma civilização bastante conhecida por sua navegação, e por seu comércio, que era o comércio marítimo. Segunda questão, na cultura cretense, certas atividades foram muito importantes, entre elas a dança, a música e os jogos atléticos, ou o jejum e isolamento dos sacerdotes, ou a religião, que era totalmente proibida às mulheres. Qual dessas características, dessas atividades eram bastante importantes para a cultura cretense. No caso, a dança, a música e jogos atléticos. A civilização cretense ela era muito conhecida por sua dança, né, por, por músicas e pelos grandes jogos. Era uma, isso fazia parte e era enraizado na cultura de, da ilha da civilização de Creta. Bom, e agora a civilização fenícia. A fenícia não formou um estado unificado estava dividida em cidades-estados, ou seja, cidades independentes, com governo próprio, porém com costumes e tradições comuns. No caso da civilização fenícia, ela era formada por várias cidades-estados, eles não tinham uma política em comum entre as cidades-estados, porque cada um era governado por um tipo de rei, por um rei, e que tinha um ideal político diferente. Mas eles tinham costumes, como religião e cultura, que eram comuns entre eles. É... Ah, o tipo de governo era monar monarquia aristocrática, né? ou seja, era a aristocracia que governava, tinha a soberania das civilizações, e essa aristocracia era composta por aqueles que tinham mérito social, né, de riquezas, dentro da sociedade. E os principais povos que tiveram mais sucesso, tanto economicamente quanto da sua civilização, na Fenícia, as principais cidades e estados foram os Bíblos, Sidon, e Tiro foram as três principais que mais se desenvolveram na civilização fenícia. A economia e a sociedade da civilização fenícia. O comércio foi a atividade básica da economia da região, mas os benefícios também desenvolveram a indústria naval, a produção de tecidos e a metalúrgica. É, a construção de frota era numerosa, a fabricação de púrpura, eles eram muito conhecidos por conta dessa tinta, que era um pozinho na época. Eles, pelas pinturas, as arquiteturas que foram encontradas né, nos estudos arqueológicos, viram muito muitas pinturas. A importação de materiais ibéricos, africanos e egípcios, como o território da Fenícia. Ele facilitava muito as grandes navega as navegações, né? então eles foram muito conhecidos justamente por conta da importação dos materiais e tinha uma camada bastante dominante na época. Fenícia, com relação à sua política, ele dominava vários, vários conseguiram dominar vários povos naquela época, várias cidades e estados. E eles tinham também, além disso, é, um comércio bastante voltado na, para a construção de navios também, uma vez que o território fornecia cedros, né, o que era muito importante para a construção de Embarcações Como a Fenícia, ela era um vários cidades-estados E eles não tinham um poder, uma hegemonia única O que facilitou a, a tomada de poder e a entrada né, de, de, de outros povos na Fenícia Então a Fenícia, ela deixa de existir enquanto civilização Quando a civilização persa toma o poder junto com o rei Dário Que entra na civilização persa e consegue conquistar o território fenício Bom, vamos resolver mais, mais um exercíciozinho para a gente entender um pouco sobre, agora sobre a civilização fenícia. Primeira questão, o que se entende por cidade-estado? O que é uma cidade-estado? É a cidade independente com governo próprio, no caso da civilização fenícia, que era formada por várias cidades-estados, porque cada uma tinha um governo próprio, diferente uma da outra, não era um poder hegemônico. Segunda questão, na sociedade fenícia, a, a camada dominante era formada pelos? Quem dominava a sociedade fenícia? Os artesãos e pequenos comerciantes, os trabalhadores, comerciantes, aristocratas e sacerdotes. Qual desses três era a camada dominante da civilização fenícia? Nesse caso, os comerciantes, os, arte, os aristocratas e os sacerdotes. Como era uma, como era uma civilização em que valorizava bastante a religião, e a sua monarquia era aristocrática, e o seu comércio, por sua vez, era muito importante para a economia local, então ele, essa era a camada dominante da civilização fenícia. Dentro, da, dentro das civilizações, também eles valorizavam bastante a religião, a arte e a ciência, que eles foram bastante conhecidos pelas grandes, suas grandes descobertas e feitos. A religião fenícia era politeísta, ou seja, poly, acredita em vários deuses. Os principais deuses eram Baal, deus do trovão, da tempestade e da chuva, e a Astarteia, que é a deusa da fecundidade. Alguns dos rituais religiosos eram bastante cruéis, incluindo sacrifícios humanos. Eles sacrificavam bastante, principalmente crianças e homens também, homens ao Baal e crianças à deusa, porque eles valorizavam muito a religião e os deuses na época é tanto que eles construíam templos em cada cidade estado eles tinham um deus um deus que eles veneravam então em cada uma delas eles construíam palácios que eram que eles diziam que eram o abrigo de cada um desses deuses né cada um desses deuses governava então eles tinham em cada uma cidade estado um templo para cada deus é no caso da, da Fenícia, ele não foi muito bem desenvolvido nas artes nem nas ciências, mas ela foi muito conhecida pela criação do, alfa, do alfabeto, diferente da civilização creta. Eles foram conhecidos pelas primeiras formas de letras, né? mas não pela criação do alfabeto, e sim os fenícios. Para a gente entender um pouquinho sobre, agora sobre a cultura do, do, do povo fenício, vamos resolver esse exercíciozinho. Primeira questão, a religião dos fenícios era, qual era o tipo de religião? Era a religião politeísta. Os principais deuses eram, quais eram os deuses principais? Tinham vários deuses, mas os principais dos fenícios eram Baal, que era o deus do trovão, da tempestade e da chuva. E a Astarteia, que era considerado a deusa da? fecundidade. Então, na na, na civilização fenícia, é, procriar era bastante importante, né? E a valorização da mulher era muito grande, justamente porque eles tinham uma mulher como uma das deusas. Bom, hoje nós vimos um pouco sobre duas civilizações, como a civilização creta e a civilização fenícia. Civilização creta, que foi uma civilização que não durou muito, ela foi de, ela foi devastada não por não porque foi conquistada por outra civilização, mas por fenômenos naturais. Uma vez que classificavam, ela ficava em, em montanhas. Então a história de Creta foi muito rápida, no entanto muito significativa para a construção das demais civilizações, marcadas também por pela pela descoberta de algumas letras que ela ficou conhecida. É, a Fenícia que já foi um povo que durou mais, uma civilização que durou mais do que a, a, a Creta, que até hoje ele, é, existem restos, é, descobertas né, dessa civilização, marcada por, ambas marcadas por uma monarquia, é, no caso da Fenícia a monarquia aristocrata, que era governada pelos aristocratas, os que, é, os que tinham privilégios econômicos da sociedade. É, a economia era comercial, de ambas as civilizações era o comércio e esse comércio era baseado nas navegações. A sociedade era uma sociedade é, que aristocrata na época era uma sociedade bastante que cultuava bastante é, os seus deuses né, e respeitavam a aristocracia. A religião politeísta, porque eles se acreditavam em vários deuses, né? as artes eram baseadas na sua engenharia e na arquitetura, e também muito conhecido por suas festas e danças. E a ciência, que eles não foram muito conhecidos pela ciência, a não ser pela descoberta do alfabeto. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.